E pessoal, os bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale. Mas, como vocês já sentiram, vídeo de sneak peek, novidades Clash Royale que estão por vir aqui no seu jogo mais querido do Brasil! Enfim, galera. Tirando as zoeiras, eu quero apresentar pra vocês hoje a novidade, do, a primeira novidade do, da série de Sneak Peek. Vocês sabem, o que você não sabe o que é Sneak Peek? Oh meu Deus, o que significa Sneak Peek? É tipo uma espiadinha no que está por vir nas próximas atualizações. Eu não sei a data da atualização, mas eu sei o que tem pra sair antes de que realmente saia. Deixa eu tirar isso daqui, porque tá muito, ó, muito alto. Bora lá! Manos, esse Sneak Peek é muito rápido, muito simples e... Antes que eu me esqueça, galera, já deixa seu like nesse vídeo pra saber que vocês me amam. Enfim, <risos> manos, vixão, vamos lá. Quais os sneak de hoje? Vocês, tem um minuto que eu tô enrolando aqui. Enfim, vamos lá. Temos baús novos. Vocês viram que tivemos baús novos, tivemos o baú gigante, o baú super mágico. Antes nós só tínhamos o baú é, mágico. Enfim, temos mais baús. Dessa vez, o baú épico e o baú... LENDÁRIO! O baú épico vai trazer aqui pra gente 10 cartas apenas, porém serão 10 cartas épicas. Não vai vir carta comum, não vai vir carta lendária, não vai vir carta épica... Não, quer dizer, vai vir a carta épica. Não vai vir carta rara e não vai vir carta legendaríssima, que é a nova novidade que vai ter no Clash Royale, que é a legendarismo, que é o máximo da lendária, quando você mentira. <risos> Não vai ter cartas legendaríssimas. OK. Mas enfim, temos o baú épico, ele vai demorar 12 horas para ser aberto, você vai conseguir ganhar ele de batalhas. Então a probabilidade de você ter mais cartas, conseguir mais cartas, vai ser maior, cara, a partir de agora, porque você vai ter mais chance de pegar baús diferentes. Além disso, você vai poder comprar esses baús, tá? Então eles vão estar à venda também, eu não sei se vai valer muito a pena, não sei qual é o custo, ó, não temos adiantado os valores, mas eu sei que eles vão estar à venda. Vamos abrir esse baú aqui, são 10 cartas épicas. Além, de, além das 10 cartas épicas aqui, ainda veio 5 mil de ouro, muito top, mano. E temos também o baú lendário, vai vir uma carta apenas, né? Obviamente, porque você vai vir 10 cartas lendárias, Não! Vai vir uma carta apenas, é uma carta lendária, eu não sei o valor também, vai demorar um dia pra você abrir. Enfim, se você pegar um baú lendário e você não tinha carta lendária, agora você terá. Então vamos abrir aqui pra gente que a gente consegue 144 gemas. Vamos lá abrir o baú lendário. Oh, oh, o Mago de Gelo! Ah, enfim. Toda vez que você abrir um baú lendário vai vir uma carta lendária. Não sei valores, não sei preço, não sei quando, mas esse é o sneak peek de agora. Mas eu volto em breve para trazer mais novidades para vocês. Se você gostou, se você riu, se você achou me achou lindo, enfim, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, galera. E até a próxima. Oh! I see the light